oi tudo bem vamos para mais um vídeo o tema dessa vez é como fazer um umbigo na abdominoplastia Então, nosso último vídeo foi sobre a abdominoplastia os tipos diferentes Se você não viu procure lá o link o vídeo que está bem interessante e vai despertar esse interesse por o vídeo pelo vídeo de hoje que é como fazer um umbigo na abdominoplastia é, vários pacientes nos perguntam sobre isso. Doutor, como é que seu umbigo fica mais alongado? Minha amiga fez um umbigo ficou mais redondo. Como é que que faz um umbigo? Por que, que eu vejo uns umbigos bonitos, outros feios? Como é que funciona isso? Então eu espero que ao final desse vídeo você consiga entender um pouquinho melhor. Não é tão simples, mas eu vou tentar explicar aqui. A gente não tem conflito de interesse com essa apresentação. E esse, essa apresentação é fruto desse trabalho que a gente fez, que foi publicado, foi capa da revista brasileira de cirurgia plástica Que fala sobre a umbilicoplastia por incisão vertical Nós fizemos a descrição dessa técnica cirúrgica e mostramos alguns resultados Mas o que vem a ser umbilicoplastia? Então nada mais é do que é a plástica do umbigo, é também chamado de onfaloplastia. ônfalo é um termo de umbigo e plastia de plástica. Nós podemos fazer também um neo umbigo. Como que é isso? A gente descarta o umbigo que a paciente tem e reconstrói um novo. Normalmente, eu vou mostrar para vocês na plástica do umbigo, a gente aproveita aquela cicatriz, aquela cicatriz umbilical do paciente e a gente só exterioriza, a gente coloca para fora de novo o próprio umbigo da paciente. Mas em alguns casos, quando tem volumosas hérnias que deformaram esse umbigo, o umbigo de um paciente pós que ele é muito longo, e se a gente tentar manter aquele umbigo vai perder, vai faltar sangue ali, a gente chama de necrose. Ou aquelas cicatrizes, o paciente que fez múltiplas cirurgias no abdômen e perdeu esse umbigo praticamente, nesses casos a gente precisa fazer neumbigo, umbigo, fazer um novo umbigo. Não é foco dessa apresentação, aqui eu vou falar da abdominoplastia normal com a umbilicoplastia normal nesses pacientes, tá bom? Então o primeiro passo da cirurgia é liberação do umbigo. Então aqui está uma incisão, a gente faz o corte lá da abdominoplastia Começa a fazer esse descolamento até chegar no umbigo e eu preciso soltar o umbigo da paciente. Então o detalhe já começa aqui. Como eu vou soltar esse umbigo? Se eu vou soltar ele redondo, se eu vou soltar ele mais vertical? Então aqui já começa o detalhe para diferenciar o umbigo. A gente vai lá com o auxílio de uns ganchinhos, com a pinça, a gente solta essa pele da pele do abdômen. A gente solta a pele do umbigo da pele do abdômen. Então o primeiro passo na abdominoplastia é liberação do umbigo. Com esse umbigo liberado, a gente agora, isso aqui, ó, lembra aquele corte? Eu joguei a pele para cima, aqui está o músculo da parede abdominal e aqui está o umbigo solto. Então a gente soltou o umbigo da pele, mas ele está preso lá no músculo, ele mantém preso. Então esse aqui é o primeiro pato, o coto umbilical, que é o restinho do umbigo. Então, ah, doutor, só vai fazer outro umbigo em mim? Não, na maioria das vezes a gente aproveita o seu próprio umbigo e a gente só coloca ele para fora de novo, tá bom? Liberado esse coto umbilical... Aí a forma como eu deixo, o formato como eu deixo esse coto, já vai diferenciar do, do, do seu umbigo, do novo umbigo que você vai ter. Então a nossa preferência é fazer, tirar a pele e deixar ele mais alongado, mais vertical. Tem gente que deixa esse coto umbilical bem redondo, tem outros que deixam em forma de losango, em forma de estrela, então tem vários, várias formas de deixar esse coto umbilical que vai dar o formato no, do novo umbigo. Depois de feito aquilo, lembra? Aqui era onde estava o umbigo, ó, essa pele aqui. A gente soltou ele lá, esticou essa pele para baixo e aqui veio parar aquela pele. E o umbigo está lá embaixo, está lá dentro. Agora a forma como eu vou exteriorizar esse umbigo, colocar ele para fora, que vai dar o formato do novo umbigo. O formato da pele que ficou do coto umbilical com o formato que eu faço na pele do abdômen vai dar isso. Então tem como eu deixar ele mais alongado, uma forma oval, tem como eu deixar ele parecendo um losango, tem como eu deixar ele com um oval transverso, assim na hora que eu puxar ele vai ficar com o formato mais arredondado, e a descrição nossa desse trabalho publicado na revista foi justamente essa técnica vertical. A gente faz só um corte vertical para ele ficar mais alongado e ficar é, menos arredondado, menos, na minha opinião, artificial. Né? Porque um abdômen esticado, a pele dele, a tendência é que esse umbigo também fique mais esticado. Então você está lá com o abdômen no plástico, com a pele bem esticadinha e o um umbigo redondo e grande. Na minha opinião, essa não é a estética mais favorável é, pra, para o um novo umbigo. Então, a gente abriu a pele lá, marquei o local dela, levanto e agora eu vou fixar aquele coto umbilical que eu deixei naquela pele de fora. Então eu venho aqui, ó, isso aqui é uma ponta de uma tesoura que está lá, eu dou um ponto aqui naquela pele, eu dou vários pontos desse umbigo naquela pele e... Olha lá, mostrando isso mais de perto, a tesoura aqui, eu vou fixando então esse coto umbilical naquela nova pele. Então esse aqui é o resultado imediato com uma incisão vertical pela técnica que a gente escreveu, a gente mostrou para vocês. E aqui alguns resultados tardios. Então note que o umbigo ele fica com uma aparência mais alongada, não é aquele umbigo muito aberto, muito arredondado. A cicatriz está aqui embaixo e aqui a gente aproximou para você ver melhor esse aspecto final. Isso aqui é um pós-operatório tardio. Aqui outro exemplo, a cicatriz lá embaixo e o umbigo mais alongado. Então isso dá um aspecto que na minha opinião disfarça um pouquinho aquele estigma da abdominoplastia. Que a maioria das vezes, como eu disse no nosso vídeo da abdominoplastia, a cereja do bolo de, da abdominoplastia é o aspecto do umbigo. Então um umbigo menos artificial, com uma cicatriz menos aparente, ele dá uma, um aspecto, uma beleza ímpar. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe, curta e acompanhe que em breve traremos outros. Muito obrigado!